Fala galera, bem-vindos ao canal do Cebozão. Hoje o review do segundo álbum do rapper Gabriel Pensador, Ainda é só o começo. O álbum Ainda é só o começo foi lançado em 1995 pela gravadora Sony Music, assim como o álbum anterior, o álbum Ainda é só o começo. Também fala sobre as mazelas do país. Em letras como pão de cada dia, estudo errado, letra que fala sobre a educação. E mentiras do Brasil, onde Gabriel desmente ditos populares. Do Brasil como Deus é brasileiro, o Brasil é o país do futuro, entre outros. O rapper Thiago Mocotó, além de participar ativamente do disco, canta junto com Gabriel na canção Tô Contigo e Não Abro, que versa sobre a amizade. O também rapper Jorge Tito participa em mais duas canções. FDP, Onde ambos versam sobre a manipulação da fé cristã, a violência e corrupção policial, a corrupção política e a violência doméstica e faça o diabo feliz. Há espaço também no álbum para letras mais alegres, como Rabo de Saia, em que Gabriel fala sobre o machismo. E como um vício, um dueto com DJ Leandro que fala sobre a importância do hip hop em suas vidas. O álbum Ainda É Só O Começo possui 13 faixas. É isso aí galera, esse foi o review do segundo álbum do Gabriel O Pensador. O álbum ainda é só o começo. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Fiquem com Deus e até a próxima.